grande final do maior torneio sul-americano está se aproximando. Dois campeões da Libertadores. Dois gigantes brasileiros. As duas melhores campanhas. E o palco para um jogo épico tinha que ser o Maracanã. Palmeiras e Santos. Próximo sábado, 5 da tarde. Aqui no SBT.